Esse aqui é outro vídeo emergencial, tem algo acontecendo aqui que gostaria que os touros prestassem atenção, tomem muito cuidado operações de long aqui com Bitcoin agora no curto prazo, pessoal, porque olha só, a gente tem a S&P 500 rompendo para baixo esse triângulo aqui, tá? Que é um padrão, era para ser um padrão de continuação aqui dessa dessa alta e rompemos para baixo, e estamos perdendo essa linha de suporte aqui, hein? Estamos perdendo essa linha de suporte, muito cuidado aqui e o motivo principal é a questão aqui da taxa do, do início do dólar, tá, pessoal? A gente está aqui com o início do dólar, então, é, rompendo para cima né? nessa região aqui. Comentei para vocês que isso aqui é problemático tá, para o Bitcoin, isso aqui é rompendo para cima. E agora a gente vai testar uma região muito importante, que é a região de 618 aqui, galera. Ó, essa aqui é a região que a gente tem que ficar de olho. tá? Essa aqui é a última esperança para o Bitcoin aqui, tá? É, nesse momento. Se a gente perder essa região aqui agora, se a gente é, romper o Windows dólar romper essa região para cima aqui tá confirmar o suporte a coisa pode ficar bem complicada aqui para o mercado tá para SP 500 e para o Bitcoin Conforme eu falei para vocês nos últimos vídeos aí eu não vi um volume forte aí para SP 500 né? para formar um fundo tá galera então isso aqui tá complicado tá bem complicado então moderem aí tá? a exposição de vocês com o Bitcoin tome então, cuidado operações de long, aí tá trabalhem com stop loss pelo amor de Deus Tá? E estou avaliando aqui porque o cenário não está muito bom aí, tá? Eu estou avaliando de reduzir aqui, inclusive, a minha exposição aqui, as ordens de compra que eu estou posicionando aqui de acordo com essa estratégia aqui da High Block, tá, pessoal? Então a gente tem aqui níveis de liquidação, pontos de liquidação para o Bitcoin até a, até a região dos 27.174 dólares. Tá? Só que a gente está aqui desde o dia. 22 de maio, né? Praticamente aqui o total, agora mais ou menos de 13 dias, duas semanas que esses pontos de liquidação estão aqui, tá? Então vou moderar aqui a minha exposição, tá? Eu não vou aqui buscar fazer compras extremamente pesa pesadas aqui, porque uh, devido ao cenário que eu tô vendo aqui agora, tá? O cenário não tá favorável para o mercado, tá? Parece que realmente não, não foi muito boa aí. Uh, uh... O resultado aí dessas notícias que saíram hoje, tá? Aliás, quem não viu aí a, a conversa que eu fiz com o Tainan hoje, assista o vídeo, tá bom? Vou deixar o link aqui em cima para você assistir esse vídeo, tá? Só queria fazer realmente um update rápido para vocês aqui, pessoal, porque eu vou ter um compromisso, né? E não vou poder aqui fazer uma análise muito mais aprofundada. Também indicadores de sentimento não estão bons, tá? Então aqui na 1.7, aqui na Binance agora aqui, o Long Chart Ratio, a gente tem o Open Interest subindo também, tá? É, a gente tem o Book agora nesse momento, tem bastante na verdade compra aqui, né, tem um book que tá mais comprador, tá, mas tome cuidado aí, eu não acho que tá muito interessante com essa questão aqui do índice do dólar e também do SP500, galera, tome bastante cuidado, eu tô aqui receoso, tá, é, moderem a exposição de vocês aí, quem tá com o long aberto, eu avaliaria talvez aí de, de reduzir aí tá, a exposição ou então mesmo fechar a operação, porque eu acho que não, não tá muito favorável, beleza galera? Então tome cuidado, esse aqui é só um, um aviso rápido para vocês, Uh, amanhã pretendo fazer aqui uma análise mais detalhada, mas vamos ver, tá? Eu tô com as minhas ordens ali aberto na região dos 27 mil e cento e pouco, né? Até lá embaixo. E acredito que eu vou, inclusive, parar de comprar aqui nessas regiões aqui acima, tá? Eu vou, vou botar as minhas ordens mais, mais concentradas nessa região aqui, tá? É o que eu vou fazer aqui antes de fechar aqui meu dia. Então, eu vou ter que sair para um compromisso daqui a pouquinho, tá? Mas vou ajustar isso aqui e aviso para vocês aí amanhã, tá bom? Então, uh, cautela, galera. Vamos com calma aí. Vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin aqui, tá? Mas não estou pressentindo coisa boa aí no curto prazo, beleza? Então, deixa aquele like para apoiar aí. A gente se vê amanhã sem falta aí para uma análise mais detalhada. Um abraço.